Essa apreensão e essa destinação aqui para o IEF é muito importante porque esse material ele iria ser ou destruído ou fazer leilões e não iria beneficiar a população. Com a transformação desses dessas bebidas, desses perfumes apreendidos e ilegalmente trazidos aqui para o Brasil, eles vão ser transformados em álcool 70. Nós atendemos é, durante todo o projeto foram mais de 230 instituições em 73 cidades. Né? Quer dizer, a amplitude dessa ação, ela que está chegando agora a produção de 10 mil litros, ela mostra o quanto foi positiva a interação entre a Receita Federal do Brasil e Instituto Federal do Sul de Minas.